Olá, vou fazer hoje um unboxing com vocês de um recebido que acabou de chegar aqui pra mim, ó Tá aqui, ó hey, he's quite Já viram uma caixa bem grande, ó Google -go Air Uma bota fabricada lá em Franca Então, vou fazer esse unboxing rapidinho pra vocês aqui É uma bota com cano alto Conforme eu gosto, né, eu sempre gosto de botas assim ela tem uma proteção muito boa na, na parte frontal da bota e na parte traseira também, tá, de borracha. Ela é toda costurada, então, além de ser colada, vulcanizada, também é costurada na frente e na trás, para que não solte né, o solado da parte do, do couro. Ela é toda em couro, com detalhes aqui em nylon, muito boa, um acabamento perfeito muito top, um solado muito bonito e que tem um grip bom, né, provavelmente vou usar e depois eu faço um box para vocês mas ó, vale a pena um design lindo vamos ver o que tá escrito aqui na na língua dela aqui por fora provavelmente tem tá a marca do CA aqui também, né, da, do lote de fabricação que é obrigatório por lei deixa eu pegar aqui Aqui ó, CA46902 lote 2022 conforme NBR ISO 2347.15. Então tá aqui ó, uma bota com CA. É claro que ela foi testada para algum tipo de, de risco de atividade, não são para todas, mas eu já de antemão digo para você: tem uma resistência muito boa aqui para a maior parte da, dos terrenos que você possa caminhar. Esse cano alto, gente, ele tem uma, uma dupla função, que além de, de ter um visual, ele mantém o seu calcanhar sempre bem protegido contra, contra entorces, né? Isso é uma coisa importante. O passador aqui, né, de, de plástico, um cadarço bem robusto, fácil de passar, um passador aqui ágil tem essa alça traseira para te ajudar a calçar a bota ele o fabricante diz que a palmilha ela tem uma memória então a palmilha ela não ela não amassa Eu vou tentar tirar aqui ó ela volta sempre para a função original dela é respirável agora um detalhe importante uma bota de couro ela tem as suas limitações de de umidade né as pessoas sempre perguntam, essa bota é impermeável? Na realidade, gente, as botas, elas não podem ser impermeáveis. Por quê? No passado, todo mundo queria uma bota impermeável. Mas, com o passar do tempo, a gente descobriu que uma bota impermeável não deixa o seu pé transpirar e não transpirando, o seu pé vai ficar lá dentro molhado e vai cozinhando o seu pé. E com o tempo você vai andando e vai machucando o seu pé, né? Então, na realidade, a bota tem que ser transpirável. Ela tem que molhar e secar muito rápido. Você sabia disso? Então, gente, tá aqui uma dica importante. Chegou hoje para mim essa bota. Eu, eu já tenho uma parecida com ela, mas de outro fabricante. E a gente vai usar bastante. Depois eu faço um review para mostrar para vocês é, alguns detalhes importantes dessa bota, como ela se comportou. Agora, para você que é um aventureiro que gosta de itens como esse, uma boa pedida. Aparentemente não é pesada, mas ela é bem robusta. Tá aqui, beleza? E se você não é inscrito no canal e assistiu esse vídeo até agora, é hora de você se inscrever, ativar o sininho ali para você sempre receber uma mensagem quando eu postar um novo vídeo e compartilhar na sua rede social. Tática militar 100% de couro, bop. Aí, ah, aliás, eu fiz alguns reviews de bota, Tá, eu vou deixar alguns cards aqui, eu não sei se desse lado ou desse. E esse dia eu estava conversando com o pessoal do trabalho a respeito disso. Botas com CA. É claro, nós precisamos utilizar equipamentos que tenham certificado de aprovação, porque a legislação ainda não mudou e ela exige que você utilize equipamentos com CA. E lá diz que você tem que usar o equipamento fornecido pela empresa. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com isso, até deixei lá bem claro. Empresas sérias é, utilizam EPIs bons, mas existem muitas empresas que é, utilizam EPIs que têm CA, mas que não têm uma qualidade muito boa. Inclusive, vou deixar o card aqui, uma bota que eu utilizei em uma empresa que eu fui fazer um trabalho há é, uns dois anos atrás, quando eu estava no período de férias. E me deram aquele EPI, eu tinha que usar aquele EPI, eu estava com a minha bota de segurança, mas muito melhor que aquela, mas eles fizeram usar uma bota com muita diferença da minha. E por incrível que pareça, vocês vão ver no vídeo, eu pisei num palito de dente e furou o solado da bota e furou meu pé. Então, eu tinha CA, era uma bota fornecida por uma empresa, só que não era boa. Então, é ficar essa atenção aí, né? É, equipamentos com qualidade, equipamentos com CA, atendendo a legislação Porém, existem botas muito boas, robustas, com CA Que provavelmente a sua empresa não fornece por uma questão de estratégia De não ter conhecido, é, de ter feito as aquisições ou os testes de EPIs é, Um tempo atrás, um ano, dois anos atrás, três anos atrás E muita coisa aconteceu de lá para cá Tá bom então? Deixar essa mensagem para vocês, um vídeo curtinho falando um pouco sobre um acessório muito importante no dia a dia, no trabalho. Enfim, você precisa ter bons calçados para você caminhar por longos períodos e não se cansar. Um tá abraço forte. Fique seguro.